Oi Colosso aqui, e hoje pessoal vou trazer Skyrim novamente, uma das grandes dúvidas que se tem em Skyrim é o porquê da Guerra Civil, o porquê o Wolf que fez o que fez. Bom, eu nunca achei um vídeo que explicasse o background de toda essa Guerra Civil, então a intuito desse vídeo é explicar passo a passo os eventos que ocorreram no passado e tem influência direta na Guerra Civil, então é importante que você fique até o final do vídeo para entender completamente as motivações do Ulfric e do Império para fazer o que fizeram. Se voltarmos 200 anos atrás, foram quando os eventos de Oblivion, o jogo anterior da franquia, aconteceu. Com certeza os eventos lá de Oblivion têm toda a influência com a Guerra Civil de Skyrim. A Crise de Oblivion aconteceu em Cyrodiil, que fica logo ao sul ali de Skyrim, e marcou o fim da Terceira Era. Além de marcar o fim da Terceira Era, a Crise de Oblivion também marcou a sucessão de Imperadores sendo encerrada. Tanto a morte do Uriel Septim como também a morte do Martin Septim que se sacrificou no final dos eventos de Oblivion. is shattered. Dagon is defeated. With the dragon's blood and the amulet of kings, we have sealed the gates of oblivion forever. The last of the Septims passes now into history. I go gladly, for I know my sacrifice is not in vain. I take my place with my father and my father's fathers. The third age has ended and a new age dawns. When the next elder scroll is written, you shall be its scribe. The shape of the future, the fate of the empire. These things now belong to you. É, com todos esses eventos que ocorreram a sucessão imperial, Além da morte de dezenas e mais dezenas de cidadãos e soldados do Império, a crise de Oblivion enfraqueceu de vez, a força do Império quando ela finalizou. Mesmo conseguindo se sobrepor a esse grande problema que ocorreu, o Império ficou extremamente fragilizado, sem força. Mas um dos detalhes mais importantes da crise de Oblivion é que os Talmor, eles espalharam uma falsa notícia de que eles tinham tido um papel fundamental no fim da crise de Oblivion. E o grande problema é que a maioria das pessoas começaram a divulgar essa notícia e o Talmor começaram a ganhar um poder além do imaginável. Quando foram perceber, talmo Talmor já tinha uma influência gigante dentro da sociedade e já tinham ganhado poder mais do que poderiam ter ganho. Os Talmor estavam, sim, mais poderosos do que nunca. Então se você juntar Império enfraquecido com extremistas élficos ganhando poder cada vez maior, você tem uma grande mistura perigosa aí. Outro fator que fraqueceu demais o Império que é que a terra natal dos Argonianos e dos Kaijit se separaram de vez do Império. Para piorar a situação, os Argonianos entraram em guerra com os Elfos Negros que tinham escravizado seu povo durante gerações. Esta também é até uma explicação para vocês entenderem por que, que vocês encontram refugiados em Windhelm, refugiados elfos negros. São cidadãos que fugiram da sua terra, e por causa da guerra que estava acontecendo com os Argonianos, e foram buscar abrigo em Undirhel. Além de toda essa confusão que você tem em torno do trono do Imperador, o alto chanceler ele governou durante a transição do governo imperial, mas no meio dessa confusão ele também foi assassinado. Então o Império perdeu mais força ainda, cada vez mais falta de crédito, sem o Imperador, sem o chanceler. todas as suspeitas vão contra os Talmor, mas ninguém pode provar nada, e eles já estão extremamente poderosos, influenciam a sociedade do jeito que querem. Depois disso, o imperador Titus Mede toma o poder, e aí ele assume o trono imperial, e os seus descendentes, como a gente pode ver em Skyrim, governam durante o jogo. Os Talmor, nesse meio tempo, eles foram em Valenwood, e deram um golpe, tomaram o poder, e aí criaram um território o do Domínio. No ano 171 da Quarta Era, os Talmor foram negociar com Titus Med II alguns termos para tentar manter a paz. Eles exigiram algumas terras em Hammerfell, além de a extinção dos Blades. Os Blades, para quem não conhece, eles eram como se fosse uma guarda imperial, quem garantia que o Imperador poderia ter sua segurança. Eles eram espiões na sociedade para garantir que o Império conseguiria se manter sem muitos riscos, informação, como se fosse uma polícia secreta hoje, um FBI, alguma coisa do tipo. E como se não bastasse isso, eles também queriam a proibição de adoração ao Talos. Muita gente fica com dúvida por que, que Talos é proibido em Skyrim e tal. É por causa desse tratado que os Talmor disseram com Titus Médio II, mas calma que a gente vai chegar no tratado ainda. Mas por que, que os Talmor odeiam tanto Talos? Talos, durante a sua vida, se chamava Timber Septim, e na verdade ele destruiu um dos Aldamere do Minion, o que explica demais aí o fato dos Talmor odiarem Talos. Voltando ao tratado, quando os Talmor foram até Titus Médio II para negociar os termos desse tratado, o Titus não aceitou, como que eu vou extinguir minha guarda real, vou ceder territórios e Hammerfell? Não, isso é um absurdo. E aí o Stalman mostra, olha, aqui a cabeça dos seus Blades que estavam na minha terra espionando. Eles detonaram todos os Blades que estavam trabalhando nas terras do, da Mery Domínio. Bom, esse evento, esse momento marca o início da guerra com os Stalman. Eles cercam a cidade imperial e o exército da cidade consegue escapar para Skyrim, para reunir forças e aí combaterem lá os Talmor que tinham cercado a cidade imperial. Mas quando o exército faz isso, que que o que os Talmor fazem? Eles invadem a cidade, saqueiam, destroem. E quando o exército de Skyrim volta junto com Titus Med para retomar a cidade imperial, essa batalha fica conhecida como a Batalha de Red Ring. E aí retomam o controle da cidade imperial. Detalhe importante, né, gente? Com a ajuda dos nórdicos, ou seja, o povo de Skyrim teve uma influência direta para manter a cidade imperial nas mãos de Titus Med II. Ou seja, sacrificou soldados, povo, tudo o que podiam para que a cidade imperial fosse colocada em segurança. Aí que vem o um problema, gente. Retomar o poder, o império se viu numa situação extremamente delicada. Um exército fragilizado, poucos homens, o um império com pouca governabilidade, o povo desacreditado no império, um império fraco como nunca deveria estar, na verdade. Nesse momento Titus Meds resolve fazer o tratado com Stalmo. Até aí, gente, dá para entender um pouco, porque você tem um império extremamente fragilizado. Você não tem forças para combater entre aspas. Talvez você não consiga combater. Você acaba de sair da crise de Oberil e já entra numa nova guerra. É muito preocupante. Dá de certa forma para entender essa medida do Titus Médio fazer o tratado com os Talmor. Então ele cede algumas terras em Hammerfell, extingue a existência dos Blaze, e o culto a Talos fica proibido em todo o Império. E você, como cidadão de Skyrim, que é um nórdico, o que você sente nesse momento? Me traíram. Eu sacrifiquei meu povo, sacrifiquei as pessoas para que eu lutasse e tomasse aquela cidade novamente para o Império. E o que, que o Império faz? Não, vocês não podem nem cultuar seu deus. Quem manda aí nessa, nessa coisa é os talmo Os caras que mataram, os, os meus irmãos, as pessoas que eu gosto, é quem manda. bom, E o Ulfric, né? o espírito dele, nórdico mais forte do que nunca, aí nasce uma lenda. Ele resolve fazer o que o Império deveria ter feito, que é combater os Talmud, combater, entrar numa guerra civil e tomar o poder do Império, e aí lutar contra o verdadeiro inimigo do povo. Basicamente, gente, essa é uma ligação importantíssima entre os eventos de Oblivion, os eventos de Skyrim, explicam demais a Guerra Civil em Skyrim. E se você tem algum detalhe a mais para colocar aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo, não deixa de comentar para a gente saber se faltou algum detalhe importante. Obrigado aí por apoiarem o um trabalho. Até a próxima. Tchau.